I Deus. Cara, o Ray quer mesmo acabar com a gente Acha mesmo? É Que pistão dos eles <risos> Ei, Nate que? Nunca mais podemos voltar para essa cidade Mais uma pra lista ah. Opa, opa, opa, cuidado oh, Sério? Você tá com uma 4x4, dá uma volta De bom de bom de bom é bom é bom certo quero ver o caminhão passar ali Deus deixa comigo deixa comigo eu não gosto disso gente do céu no telhado. Meu Deus, rapaz! Vamos perto, vamos procurar o santo. Ei, acho que é ele. Olha lá. Se segura! O que acha que eu tava fazendo? Uh. Uh. Será que agora, agora? Eu sei lá. Continua seguindo o pombo. O carro tá tá escorregando mais do que. O carro jeito suficiente atrás de nós. Tá escorregando mais do que, não sei o que é a esquerda larga o seco, barro seco, -se vai! meu deus, eu foi mal pelas galinhas mente, vai mais rápido é, vamos, vamos lá estão eles tem algum caminho até o centro? ainda não, mas a gente está fora da pista eu sei, eu sei Bench. Bench. Tá pensando o que eu tô pensando? Tô pensando pensando o que eu tô pensando tá aí? A... É, Meu Deus! Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, Caramba, 7, 8, 7, Vem, vem, vem, vem, vem, brabo, vem, brabo Tem que tomar muito cuidado, meu, só não morreu Cadê eles? Cadê Por que eu fiz uma merda dessa? ninguém que que gravar sem querer, mano? Cadê meu irmão? Cadê meu irmão? treta meu Deus bate não, bate não meu Deus Tô, falta um pouco cedo, chegando mano. foi de base anda. Tem as pets, tô detonando. Okay, OK. Sobe Sabe aí. Só entra no maldito carro. Eu sou mais rápido, não discute. Cuidado. Ah, GG, galera. GG, tio, GG geral digitando GG no chat, mano. 1197 likes, quem não deixou like já arregaça no likezão, hein? Falta pouco pra 1.500, bora bater aqueles dois com massa. Nossa, que treta, véi. Tenho que dar fora. Ah, bom, mano. Que é que... Ah, oh, Pega. É impossível de sobreviver depois disso. Por que arriscar? Ah, isso não é bom. Se Vamos daqui você tá doido, velho exclamação jogo no chat tá tá valendo exclamação jogo hoje, é gente mão galera Tá, acho que a barra tá limpa. Ah. É, beleza. Alan Bravo Pires compartilhou, Obrigado, Alain Bravo. Tamo junto, mano. Pro Deus, lhe sentir. Hum. <risos> isso parece um código simples. Por Deus e liberdade é o maldito lema deles. Referências ao paraíso, como não vimos. Vejo que fizeram as pazes. E mais do que isso, achamos Libertália. <risos> Liber... libero o quê? Libertália. Parece que Avery fundou a lendária colônia pirata. <risos> tá mais pra utopia pirata. Certo, mas <risos> e o tesouro? Segundo a história, esse lugar era abrigo seguro pra centenas, talvez milhares de piratas. E eles compartilhavam tudo. Propriedades, recursos... Grana? E mantinham o tesouro em um só lugar. Certo. Então... Onde é esse Santuário Pirata Comunista? Bem aqui. Nessa ilha, no nordeste da Bahia do Rei. <risos> e Rafe tem uma cópia disso? Sim, mas quando Rafe decifrar tudo, já estaremos a caminho de libertar Tô dizendo, aquele tesouro é uma mara ao oh, merda. Como vai o trabalho na Malásia, Nate? <risos> Esse maluco. Parece que está fora de rota. É. A esposa dele. Não é o que parece. Sério. Porque o que parece é que... Vocês estão procurando o tesouro enterrado de Henry Avery. E pelos soldados da Shoreline por toda a cidade. Aposto que não são os únicos procurando ele. Tá bom. Eu acho que é o que parece. Mas posso explicar. Vai, Vai parecer uma maluquice. Tenta. para começar, é... esse é Sam. Sam Drake, meu irmão. Desculpe. Eu achei que ele tinha morrido numa cadeia eu panameia. Esperei. Mas, obviamente, eu estava enganado. Ele esteve preso lá por 15 anos por minha causa. E o cara que soltou quer muito Vagre, dinheiro. O único batidora. jeito de pagarmos a dívida é com o tesouro do Haver. Mas a boa notícia é que achamos uhum. está numa ilha perto da costa. Ah, chega. Ah, alguma vez. Resistiu a algum trabalho na Malásia? Ah, certo. Calma, calma, Helena, espera! Eu não te entendo. Olha, eu queria te contar. Quer saber? Chega! Não, eu queria, mas como? Sei lá, falando. Tinha que te proteger. Isso é mentira, Nate. Você não tinha coragem de me encarar de novo. Eu sabia que reagiria assim. Como você reagiria? Mentiu pra mim. Por semanas. Se morresse, eu... Nem ficaria sabendo. E agora você tem... Um irmão. Caramba, hein? Quem é você? Vamos. Sou eu. Vamos, sou eu. É diferente dessa vez. Ah, oh, Deus. Preciso salvar ele. Eu nem me importo com o tesouro. A sua cara, quando você entrou nesse quarto. Se parou de mentir pra mim, deveria parar de mentir pra você mesmo. Nós, Diego Bonito, compartilhamos. Tem que ela. pegar um avião. Então faz o que tem que fazer. Nossa. Nossa. Como é que tu ia procurar um tesouro de Henry River com a tua mulher indo embora chorando que tu mentiu pra ela? Mentira tá fazendo? Vai atrás dela? Não terminamos aqui. Talvez devêssemos. O que tá falando? Hein? Que talvez tenha um jeito melhor de salvar o Sam. Tipo? Tipo uma identidade que nova. nós Escondemos ele em algum lugar. Ele ficou tenho 15 contatos. anos na prisão. Não vai se esconder agora. Tá, beleza. Vai atrás da sua esposa. O Sam e eu vamos para a Libertália. Sem mim? Qual é? Vocês vão acabar morrendo. Sério? Garoto, eu já tenho feito isso Gilmar há muito tempo. Eu acho que sou capaz de, de ajudar. Ei, você três quer três ajudar? Três. Obrigado, Gilmar. Ah, Pela assistiu, Tamo então junto, Então fica bravo. de olho nela. Como quiser, Romulo Francisco compartilhou a live. Tadinho do Sunny PS5, Samuel. Precisa de alguma coisa? Eu tô ajuda. bem. Só faz as malas. Bilal Jani compartilhou a live. Mentiu feio pra ela, viu? Galera, esse é o lugar mais lindo do jogo, hein? Ei, Nathan! Diga! Terra Vista! O que acha, hein? Bem legal! Assume o leme um pouco. Sabe, toda essa correria de sobreviver por um três, Acho que a gente não teve um momento né, pra relaxar oh, e Como a gente chegou tão longe, né? Magna. parvismagna. Sig magna. É. Escuta, irmãozinho sei que ela vai entender. Voltando com um tesouro desses, qualquer um entenderia. Eu não sei. Acho que eu já... Fiz isso vezes demais. Eu vou tirar... Deixa eles falarem aqui que eu vou falar com vocês. Eu vou tirar um dia... No ah, mês Por algum motivo eu imaginei ela Maior Já fala. Sei, bom, a gente tá no lugar certo Sem dúvida Vou achar um lugar pra gente atracar Vou tirar um dia Um dia Pra fazer 24 horas de live Bom, Pelo menos tem uma ilha, né? <risos> pelo menos tem uma ilha Fica Minha de celular. olho em qualquer sinal de gente ou de piratas, não é? claro mas esse, essas 24 horas vão ser diferentes eu vou selecionar talvez alguns jogos Tipo a <risos> gente fazer talvez duas horas e, e meia de cada na, uma e completar é. 24, ou entendeu? talvez o Evere tomou toda a grana planejando uma caça ao tesouro e ficou sem grana para construir Liberdade é. Você tem que atracar, né? Ele ficou mesmo sem grande. Então é melhor achar um lugar pra se esconder. Se eu vou aqui ou se eu vou ali. Eita, lá em cima! Bom, isso com certeza foi feito pelo homem. Por piratas, oh, o barco, mano. <risos> o barco não vai tá... Mania de Ghost Recon. Hum, Ravel. Aí o que, que eu vou fazer? Duas horas e meia. Vamos tentar subir naquela torre. Tá de cada jogo, completando 24 horas. Fechou? Aí tipo, cada, cada duas horas e meia eu fecho e abro outro jogo, entendeu? Mas eu vou planejar os jogos, fazer o calendário com vocês, vou fazer uma parada massa. Não vou fazer 12 horas direto não, isso é prejudicial demais. não para mim para minha página certo subindo Tá vem Subindo. obrigado Thales ah. Sam, por aqui. Davi Farias Farias compartilhou a live. Tem que subir. Obrigado, Davi. Obrigado, Thales Bora, meus brabos. Isso aí. Compartilha. Pra fortalecer. Indo pra 2k de likes já, hein? Cê tá doido? Só os Isso bravos é. deixando aquele likezão God O que, que vocês acharam da ideia de 24 horas de live? Parece um tipo de símbolo. Parece uma seta de bússola. Eu não sabia que tinha que fazer isso. Se tem uma coisa que eu aprendi com você. É apertar tudo. Olha ali embaixo. É o mesmo símbolo. É outra Nossa. seta. Vamos ver para onde ela tá apontando, ó. No momento que ele apertou o botão, todas as, as setas da ilha apareceram. Vamos, o barco tá bem aqui embaixo. Desculpa. É. Vou... Por que você não desce com a corda? Ué. Eu ah. Pensei que eu, eu, que... Pular nas árvores, mas não daria certo não. Né? <risos> Timão, se eu estiver no banho ou demorando pra pensar alguma coisa, me perdoe, cara. Eu fui dormir 4 da manhã, acordei 8, dormi só 4 horinhas, Tô com a mente um pouco cansado ainda. Então eu peço perdão, tá? Uhul! Ó, eu vi que tem uma seta aqui, hein? Se liga, tem uma seta ali. Beleza? Eisra Samuel, como é que está? Eu vi um monte de gente de fora também comentando Hermanos, comentem no chat People of Thailand, Indonesia, Malaysia, Welcome Say Hello essas flechas de ver no que dá. S4, S5. Meu brabo, Thiago, selecionar. Bora Leonardo VJ. a seta vai para lá, cheijinha. Tem que vai para Olha, cá. outra flecha ali. embaixo da água, tem uma que vai para direita. como é que fica aqui no é mar se aqui, ó a direita e a esquerda aí, netmano né, Vai mais por baixo dela? Hum. Não sei mais para a esquerda aqui. Não sei se achou. Deixa ver. Hum, é tão gigante? Bom sinal. Se Caverna secreta, escadas, parece interessante. Essa vai? Isso é muito legal. O que? Escalar o penhasco? Isso! Escalar o penhasco de uma ilha pirata secreta gigante. Ah, vai, colher? É? é, tá bom. Acho muito legal. Muito massa, né, galera? Beleza, consegui okay, tá aí. Tô preocupado não cair, não. Obrigado, Cheixe, por compartilhar, mano Rapaz, deixa eu ver E você, cara Uau, o Avery não era um cara muito sutil, não é mesmo? Bom, ele tinha grana Já que tem, tem que ostentar, né? É isso, galera Vamos, vamos olhar mais de perto muito lindo, né? Eu tenho certeza que vai ter um tesouro. Olha lá, falei? Show. Obrigado, é Joelson Moura, por compartilhar. Tamo junto, bravo. Galera, é isso aí. Compartilha pra fortalecer. <risos> Olha, eu vi que deu a uma parada. Tá bloqueada por escombros. De, de novo. Acho que lá. os construtores do Avery não pensaram nas centenas de anos de erosão. Dá para ver. Vamos Obrigada. ter que outro caminho. Obrigado aos que conseguiram dropar a estrelinha que mandaram a estrelinha. A gente tá com 1.043 estrelinhas, irmão. Batemos a meta humilde do, da manhã. Obrigadão mesmo pelo carinho de cada um de vocês. Quem tá dropando também. Vocês são bravos, velho. Última dropa foi Gilmar. Bora, Gilmar. Olhe. Eu te agradeci, ah, Gilmar. Claro. Gilmar e Rafael. Obrigado, tá, galera? Não sei se no meio da história também. Obrigado ah. mesmo, velho. Okay, ah. claro. a, a gente tem que ah. empurrar, muito aqui, hein? Ah, A vida glamorosa dos caça-tesouros. Subi aqui, ó. Ailton Blackfood compartilhou a live. Bora Ailton Blackfood, obrigado por compartilhar, meu brabo. Aí, né? Blackfood, Blackfood. Sabe? Pra cá compartilhou tesouro? Não tem não. Ó, galera, quando vocês acharem que tem algum tesouro em algum lugar daqui, mano, comentem. Pô, ele tá cidade? suspeito. Será não, que não os tem? Sacos me lembram a Catedral de São Dimas. Mas, Eu quero achar esse tesouro sem estar platinando o jogo. Eu quero achar natural, tá ligado? Tá Deixa o que eu, consegue Davi. achar lá, beleza? GG, galera, GG, bravos. E aí? Bom, tem um caminho, mas eu não sei outro jeito de subir ainda. Pera aí. Denilson assiste, compartilhou o Meu Deus, vai cair, vai você cair, é vai segurar. Ainda bem que ele é brabo com a irmã. Pelo mano. menos todo do outro lado. Tá, ainda preciso te trazer pra cá. Segura aí. Eu vou procurar alguma coisa lá. Sam! Alguma coisa? Sam! Ei, ainda tá aí? Droga! Muito nervoso, né? Bom, vamos ver. Acabei com meu casamento. Afastei meu melhor amigo. Tem dois psicopatas e o exército deles me perseguindo. E agora meu irmão desapareceu. <risos> já fica desesperado já. Ninguém aqui pra me chamar de idiota. Já tá aqui em cima? Onde você estava? Achando um jeito de te trazer pra cá. Tá bom. Só pula pro outro lado. Isso aqui, aqui. Vamos um dar a mão. Opa, valeu. valeu. Tá tudo bem? Tudo certo. Vamos continuar. Ok. Será que tem tesouro aqui? Não, né? Eu tentei ir por aí, mas não consegui passar. Bora! Nossa, olha esse trabalho artesanal! Exclamação jogo, galera. Quem não sabe o nome do jogo, exclamação jogo. Se você tá chegando agora, já deixa aquele likezão god se puder. E tenta dropar estrelinha também, mano. Vê se tá dropando oh. bastante estrelinha. É só clicar na estrela ou digitar exclamação 75. Também tem o comando de exclamação Notify. Sejam todos bem-vindos, tá bom? Quando? Jogasse, atrás, galera. Eu chamei você. Não ouvi. Por quê? Tava preocupado. Fiquei preocupado que se distraísse. <risos> ah, sou distraído agora. O que quer dizer com isso? Nada. Vamos. Sim. Paulo, Paulo, vamos. Matos. Gonçalves compartilhou a live. Como é que tá o dia de vocês? Começou bem. Comenta uma coisa aí para mim. Acordaram que horas hoje? Que horas vocês acordaram hoje? Aqui? A gente tem que ir pra lá, tá vendo? Pra esse lugar aqui, ó Subir aqui Eu acho que a gente vai fazer um impulso pra cá Então aqui, ó Tem um lugar pra gente pular Jefferson ah. ligado Jefferson Aí, ó, Jefferson conseguiu, galera Valeu, Jefferson, tamo junto É de graça tem um aqui Ótimo Uhuuuhuuu! Estou indo! Tem que ir pra lá, Viu? Secorro um pouquinho Agora uh! salto. Agora é vem, mano Não é mole, não Sam, aqui Ok Ah! <risos> Muito satisfatório, certo, né, galera? Estamos no caminho certo. Cara, isso aqui é muito satisfatório, velho. Que horas vocês acordaram de manhã? Marcos Alguém não dormiu live na, do live? na live? Isso. Alguém que tá na live não dormiu? Que isso, Eliel? O cara invadiu tua base? Tava jogando o quê? Tava jogando o Scan? Ele fez um raid, o nome disso é um raid. Tá, tem como ir pra lá e tem como lá aqui, deixa eu ver aqui. Vou estudar. Lá no orfanato, você pensava que um dia a gente ia estar tá metido numa loucura dessa? Não, acho que não. Quatro. Sete. Cinco. Caramba, vocês não dá mesmo, não. Né? Aqui, velho, subir de novo. Tem que ir pra cá. Ó. Era pra eu ir pra lá, mano. O que eu fui pular olhando o chat? Não dá, né? Tira? Ai, meu Deus! É atrás de você. Ah, ah, deu certo. Caramba, mano. É a segunda maior cisterna que eu já vi. E, e qual foi a maior? Depois eu te conto. Bem, vamos descer aqui. Lá. Se eu voltei aqui para lá, aqui deve ter um tesouro. E por que essa subida aqui? Diferente, né? vai ter um tesouro aqui mesmo. lá, ah, não tem nada. Ai, ah, pulei. Para de inventar. Opa! Sam, vamos por aqui. Ah, Inventável. inventar, viu? Sai da rota. Ai, meu irmão. <risos> certo. Ai, meu né? Vê. Tá! Bem de boa! Boa! De caramba essa fase. Nossa, o que é tudo isso? Tem um monte de material aqui. Ferramentas, sementes. Ah, mantimentos. Deve estar tá tudo vencido. Hum, que lugar top, velho Deixa eu ir lá para outro lado Vai ter alguma coisa aqui Tem uma passagem à esquerda, tá vendo? Aqui não tem nada Um mapa Tem uma planta Acho que eles estavam planejando construir um parque temático, hein? Tirar Atalândia. Clóvis Carvalho de Siqueira enviou 30 estrelas. Salve 0,30 estrela para fortalecer. Zero. Dá uma olhada nessa miniatura. Ah, Obrigado, Deus Clóvis. Bravo, tamo cidade. junto, mano. Fong, how are a a bros? Com esses caras, não duvido de nada. Desculpa, galera, ter falado no meio da cara deles. Muito bem feito, hein? Ok, ok, ok. Tá, ah, só coisa de pirata. Sam, dá uma não olhada. Não sei se ele vai anotar alguma coisa. Olha, símbolos de capitães piratas. Todos ao redor do Waveway. Plantas. Bem, marrons. É isso. Tem uma coisa aqui. É, não tem nada mesmo. Bora. Era tipo uma, um lugar onde o... Eles faziam estratégias a cúpula, né? Que eles conversavam sobre as coisas, mas. Hum. Vamos lá. Droga! Ah, não estar quebrado. Não, não, percebe, não, não, não, não, não. Temos que dar um jeito de entrar aí. Vamos levantar isso junto, certo? Ok. Lucílio, Zacarias. Nossa, que pesado! Obrigado, Lucílio, tamo junto, meu brabo. Ah, Pense em todo aquele tesouro. Tô pensando mais é nas minhas costas. Uh, foi o fogo, Rawario, G. De... G, Rawario. Nossa. Não dá de janta português. É o que parece. Maria, não sei se você percebeu, tem, tem gente de fora assistindo a live, tá? Então você já tem a, a dublagem em português, beleza? Eu só tenho que evitar, às vezes, né? Estar respondendo a vocês e eles começarem a falar, tem que me ligar nisso. O que eu já faço, só que às vezes não acontece de falar em cima, o que é normal, que eu tô interagindo com vocês, tá bom? Então a galera de fora precisa entender a história também. Quente Salazar, how are you, bro? Olá, olá! Como estás? Tudo bem? Aqui. Vamos ver para que serve isso. Isso aqui, é aqui é bagaceira, hein? Isso aqui é bagaceira, vamos ver. Os símbolos dessas esfera são diferentes Tá ali, abre. Eu posso mudar. Meia lua. Se desse, mano Vou colocar a luz aqui isso aqui eu preciso colocar na metade Só que não tem mais outra coisa a Não sei que Que mude né? Eu não tinha outra alavanca? Agora eu tô perdido Vou girar Ah agora sim, meia lua, ok tem que ser o contrário Aí aquela parada tem que girar também Eu achei full, velho. Vou girar o contrário. Eu achei total, tá, velho. Mano, a gente... minha câmera ela está muito sensível. Depois eu vou mudar. Agora não dá, não. Eu não fiz exatamente o que eu tava ali. Tem mais algum, não? né É isso, pô. Ah, era ali. Eu senti a erva. ali. O que é isso? Nossa, olha estátuas. Capitães piratas: Boni, Baldrige, Albassara. a letra, mano, eu sabia exatamente o que eu tava fazendo o é, pior. porque ele se aliou, não Aí ah, eu fiz certo Só que a letra tava errada eu achei que tava errado, tá ligado? Mas na verdade não era, é só a letra Acho que assim né? Pior que lá gira os dois, né? Putz, lá gira os dois, velho Só gira um, beleza? Aqui, aqui, exatamente aqui, só gira um. most okay. of José Farrell William Mays Tariq Bimalik, Christopher Collins 8 de 12 Beleza, essa parte chata, hein? Entre aspas seria tão chato, mas é chato é, Imagina, tá vendo? Lá, abriu também? Esse Matos. Malique, parece... Cadê a cruz? É mesmo. Abriu também. Aqui é tudo. Ali não, não abre, né? Vamos usar esse aqui pra fazer. A cruz certa. A distância quando eles estiverem na luz. E a cruz abriu também, então complica. A cruz abriu, não abriu a cruz, hein? É ah, as ah, quatro mesmo, mano. Caramba, eu pensei numa coisa <risos> fixa. Eu não agi como isso. Os últimos membros da equipe. Meu Deus. Richard Want, Edward England e Thomas Till. Sam, olha, Nossa. acho que vamos pra lá. Opa, opa, peraí. São só onze piratas. Tá faltando a estrela principal. Aham. Uh -huh. É meio estranho. Eu pensei no espaço que eu ia fazer até lá. Quatro, contei quatro. Aí eu voltei, só virei duas. Aí fui lá, era quatro mesmo. Virei duas, fui. Aí deu errado, virei mais duas, foi. Certinho, mano. Que viagem. Pra onde a gente vai? Abriu ali, né? GG, bora. Bom, vamos ver. Oh. Ok, e pra onde agora? Elevador de entrada. Nossa. Tá lá a estátua perdida do Avery. Sabe, tô começando a achar que o nosso amigo era meio narcisista. Você acha? Vamos ver o que ele guardou pra gente. Nossa. Pula na água. O que tu acha, pula na água? Será que eu morro se pula na água? Vamos testar aqui. É. Melhor não, né? <risos> Melhor então, não, Então, Nathan, né? pode falar a verdade. Como isso se compara, quer dizer, com as suas outras aventuras? <risos> Pergunta de novo quando acabar. Ah. Libertália é o nome da ilha, Gabriel. Libertália é a cidade, né? Essa ilha é uma ilha... É, não uma quebra, ilha. não quebra, não quebra! É, chamamos ela de Libertália. Ah, não quebrou. Ótimo. alguém souber o nome da ilha, responda. E desde Quarto já, que Você é primeiro, Capitão. Moral, irmão. Se eu sair por aqui, acho que vai dar direto. Ok, ilha com estátua enorme do Avery à direita. Tô tão animado. Minhas mãos estão tremendo É, eu sei como é É isso, eu tô precisando de outro cigarro Talvez um pouco dos dois Olha que onda massa Acho que se tivesse um pouquinho do, do realismo do, do... Tá muito top Se tivesse um pouquinho dos detalhes de gráficos do... Do Ghost Recon Nossa, ficaria top, não ficaria? Ah, a onda no caso não funciona, não é só para PS4 e PS5. Ele é exclusivo. Timão, isso aí. Valeu, Diegão. Obrigado por responder. O, o, o Diego também, Onivaldo, Eduardo, Diego Lopes, Tomás Ferraz. Obrigado por compartilhar. Fernanda Gomes. Obrigado, Alexandre, Adailson, Lucílio, obrigado por compartilharem. Tamo junto, meus bravos. Faltam 15 reações pra gente bater 2K e 100. Bora pra 2K e meio barra 3K. Quem não deixou o like ainda regaça daquele jeito pra fortalecer. E vamos fumar. Aí, vem. Certo. Ah, não, não, não. Obrigado pelos likes, vai. Ah, ok. Tá certo, capitão. O que estamos vendo? Ali. Então, ilha grande, formato de crânio, e aí? Ilha grande. Sem crânio. Só pode ser aqui? Libertália? Quanto otimismo, considerando tudo, né? Só estamos nós dois aqui. Você bem que podia mostrar um pouquinho mais de animação. Vou ficar animado quando tirarmos as amarras do casar de você. Vamos. Ok. O que foi? Eu disse ok? Não, não, não. não. Seus ok's nunca são só ok. Eles sempre significam oh. o contrário. Não, não é o rei. É, o que mais seria? Ah, merda. Engraçada a ênfase que ele faz, né? Aqui ele não é o Rei. <risos> tipo. Que surpresa, não? Bora, vai, vai, para cadê? Ah. o R, para pra O momento do último de novo. O será? Sair dessa praia. Sam! Sam, consegue me ouvir? Talvez mais adiante na costa. Meus bravos, meus bravos, meus bravos. Ó, eu vou deixar esse capítulo para amanhã, né? porque assim, hoje à noite tem mais live, tá? E se eu prosseguir aqui, a gente vai ficar meio que preso. E eu. Como eu disse pra vocês no início da live, a gente faria duas horas. Então eu prefiro trocar uma ideia com vocês agora, tá bom? E continuar esse capítulo amanhã. Eu sei, eu quero muito fazer essa parte, eu quero muito continuar jogando. Só que a gente tem compromisso, né? Minha esposa também faz live, então fica complicado. Caramba, eu tô doido pra fazer, mais. Hi, Sean, how are you? Bem-vinda. Até na. Como é que tá, Braba? Aparecido, GG. Comentem, o que vocês acharam da história até aqui? Gostaram? Curtiram? Quem não deixou o like, deixa o likezão. Só acessar só a página... Ou... Ver, vou ter que estar aqui, Timão. Vamos botar o modo foto. Peraí. Modo foto, sim. Pronto. Vou botar a interface. Deixa ele enfriar aqui. Aí, galera, é o que acontece. Se você é novo na live, seja bem-vindo. Não esquece de seguir. Digita exclama... exclamação Notify, tá bom? Digita exclamação Notify no chat para não perder as próximas lives, tá bom? Espero de verdade que vocês tenham curtido. Como eu disse para vocês, hoje eu não tava muito rápido o meu raciocínio agora de manhã. Eu vou dar uma cochilada porque eu dormi só 4 horinhas. Então, fazendo um monte de coisa. A gente vai se mudar na segunda-feira, então é complicado. Tô aqui como? A mil por hora. Bora, Nagrela. Beleza. <risos> Beleza, Nagrela. Na grelha, né? Na grelha. Angelo Freitas. É, Uncharted 4, amigo. Uncharted 4. Ok, bro. Yahia. Ya. Welcome, bro. Quem tá na live ainda, digita aquele alozão brabo para mandar um salve para vocês, pra gente se despedir. Mais tarde, ó, galera, não esquece, segue no Instagram também, ó, vou deixar aqui para vocês. Segue no Insta, hoje eu vou postar mais um clipe lá. Ontem só teve treta boa no no Wish também. Só teve treta boa, velho, muito boa. Tá fixado aí no chat o Instagram, tá bom? Deixa eu botar aqui para vocês Ó Instagram fixado Edwin, tamo junto, Guilherme Ô Guilherme, GG, aí sim, cara Sim, eu, como eu falei pra galera Eu ia fazer duas horas só hoje De live, de manhã Mas a noite a gente tá de volta, tá? A noite é gosto e com. Galera, a noite é sniper brasileiro, hein? Não esqueçam, Clóvis, tamo junto Deixa eu ver essa tradução do rapaz só mandou. Matheus, estamos juntos. Rian, tamo junto, Eliel Adailson, Luiz Carlos, Juscilene. Quem foi a primeira vez na live? Carlos Henrique, Walter, Matheus. A gente foi até rápido aquele parcozinho, né? Parcozinho foi bem tranquilo. Nossa, aí essa parte da dele ficar mentir pra esposa. É... Cara, eu. Se põe no, tem, eu teria que me pôr no lugar dele Porque a esposa dele, pra quem não sabe Ela é muito... Ela gosta de se aventurar também E ele não queria isso pra ela Ele sabia que a aventura seria sinistra e Ele não Lopes queria isso pra ela Elan. Por isso que ele mentiu pra ela, entendeu? Eu não sei se eu faria o mesmo Clóvis, na grelha, tamo junto O que você faria nesse caso? Você mentiria também? Ou você chamaria pra ir junto? Depende, né? Depende do nível, do grau de cuidado que você tem com a pessoa. Melby, salve. Para Matheus. Então, Tainá. De manhã, a gente começa entre 9h30 e, e 10 horas. De, de manhã, tá? Eu deixei esse horário que tá muito bom. A gente faz uma média de 3h, horas, horas e meia de live. De boa. À noite, eu faço entre 9h e 9h30 e também, tá bom? Entre 9 e 9h30. E Aí eu vou... Às vezes eu tô começando... Cara, eu percebi que às 10 tá muito legal, mano. Às 10 a gente tá começando, tá dando pra galera pegar um horário bom. E, tipo, tá mantendo, entendeu? Ontem a gente tava com uma média de do... A gente teve, acho que foram 2.700 pessoas na live simultânea. E ficou, a gente fez umas aventuras legais. Não sei. Mas eu tô pensando em firmar o horário de 10 porque fica tranquilo. Mas é... Talvez, talvez, já falei isso antes Mas, né, sempre que der eu abro cedo Mais cedo, 9, 9 e meia Porque a gente tá realmente numa correria danada aqui Hoje chegaram as caixas Pra gente se mudar também Ô Bruno, tamo junto Dafa Jordi, Indonesian How are you, bro? Welcome Leonardo, Israel, Jobson, Gian Leonardo, Christian também Jefferson o Gilson, mandando né? Exclamação 75 Sim, Silvano Dá para assistir o vídeo depois, tá? O Chiquinho, GG, brabo, tamo junto Bem-vindo Beto Melo, Jailton Ô, Valmir aí, bom dia Como é que você tá? Que horas são aqui? São meio-dia agora, meio-dia e 20. Aqui são meio-dia e 20. Às nove O meu horário é aquele UTC menos três, entendeu? O meu UTC menos três o que, eu, que a gente fez aqui De Brasília, menos 3 uh, Nossa, tô falando pra vocês Aqui doeu até aqui, ó Barra das Garças Tamo junto, Ronaldo GG, bravo Fábio Fonseca, tamo junto Então GG, galera Gabriel, Daelton Presente também Uncharted for bro, Shitsuji. How are you? How are you? How are you? Minha pronúncia tá horrível. How are you? Sua esposa vai abrir live? Que horas? Ela, ela geralmente ela abre às uma. Aí tipo a gente é almoça, para papá. Aí no mais tardar duas horas ela tá abrindo. Depende do que a gente vai fazer aqui. Se a gente vai ter que resolver alguma coisa ainda. Ô Ronaldo, GG Bravo Tô mudando pra um bairro próximo aqui Essa casa aqui, ela deu tudo de cabeça pra gente nessa chuva Não sei se vocês sabem, mas na minha sala Ela tá toda mofada, mano É gesso, né? Então, o que aconteceu com a chuva Tem um tijolinho O telhado, né? Teto lá Vou contar pra vocês Tem um teto, né? No prédio a gente manda uma cobertura no quinto andar Aí em cima da cobertura tem um, um, um, um telhado Que na esquerda do lado, na lateral do prédio, tem os tijolinhos, quando chove muito forte, a água entra pelo tijolinho, entendeu? E a, e a, e a laje não é impermeabilizada, eu acho que eles deram muito mole nisso aí, aí o que acontece? A água vai e possa ali, e se empoçar, o que vai acontecer? Entra, e a cara ainda estava em coisa, aí o que aconteceu? A água infiltrou... Pingou na sala, pingou no quarto, pingou aqui, pingou em tudo que era lugar A gente ficou sem chuva, mó solzão e pingando na casa Ainda mais no Réveillon Aí agora calhou de, de, como é que se diz? De mofar a sala, a gente não tá nem na sala, mano A gente tá só no quarto, botou o rec no quarto Então a gente tá na correria pra se mudar Porque não, não tem condições nenhuma de ficar aqui Vocês vão ver a casa nova na segunda-feira Vou postar lá no Instagram, tá bom? Fazer um... Não sei se eu faço um vídeo. Vou postar nos stories. Beleza? Yes, bro. I play. I play. But in, at this moment, no. But I can. Riosac. Tamo junto, cara. Que isso? Também amo vocês. Seus bravos Valderi. Tamo junto, Valderi. Bora, Neilson, Fala, bravo. GG, galera. O que você achou dessa, dessa imagem aqui? Deixa eu ver. Nossa, a parte é muito top. Né? Essa parte da ilha aqui, o um barco caído. E ele, a, amanhã a gente vai começar procurando o irmão dele, né? Tá um bagulho doido, o Scan, cara, não sei porquê, mas toda vez que comenta Scan com, esse, com essa palavra, ele, ele, ele meio que oculta, né? Que estranho. Acho que é por causa do seu. Mas, cara, sem previsão, mano. Eu meio que desgostei. Não do Scan, mas da, da forma que é. Você tem que depender, é, depender de outras pessoas em, em determinados servidores. E pra gente que trabalha com isso, quando se depara com pessoas que não tem é, responsabilidade com o jogo, leva na. na, na tipo, sei lá, não, não joga, não vou entrar agora, ou algo do tipo. Tipo, pra gente que trabalha é complicado, que depende muito de gente, muita gente. Entendeu? Eu cheguei a dar um jogo de um jogo de presente pra uma pessoa e simplesmente a pessoa sumiu. Tá ligado? Jogava comigo e só sumiu Depois, depois do Reveillon sumiu é, Não joga mais, aí complicado, né? E o povo lá viciado, joga pra caramba Todo mundo junto, raidando Eu não queria isso eu queria jogar na moral pra fazer Fazendo, treta, multiplayer um Aí eu meio que desanimei do jogo Mas o que vai me animar, o que vai me animar de volta vai ser o The Day Before Pesquisem aí, The Day Before, tá bom? The Day Before é o um jogo parecido né, com, a, com a dinâmica do Scan Barra Desgone, barra... É... Como é que é o outro nome? Aquele jogo State of the Kai Sistema de loot, movimentação e tal E é um jogo pós-apocalíptico com gráfico absurdo Vai ter zumbi, horda e tudo e você vai ter essa parada Só que eu acho que a galera que vai andar junto Só vai poder ser três, se eu não me engano Aí não sei se vai ter raid, se não vai Mas vai ser um jogo tipo esse, tá ligado? A gente tá esperando, vai vir em junho The Day Before S-C-U-M na, na G, SCUM. S-C-U-M Top, Gabriel Aí sim, mano Deixa eu virar mais pra cá, né? Aquela ilha é bem top. Cláudio Santos compartilhou a live. Obrigado, Cláudio Santos. Tamo junto, brabo. compartilhar. Ajuda, mesmo sendo agora no final, ajuda bastante. Viu? GG brabo. Quando eu vou começar a segunda parte desse jogo. Amanhã, pô. Amanhã a gente faz... Amanhã eu vou tentar começar às nove. Começar às nove. Não, pera aí. Amanhã é domingão. Não vai ter... Mano, eu só vou ter amanhã pra fazer live, velho. Eu tô pensando aqui agora. Só vou ter amanhã pra fazer live. E eu acho que não vai dar pra fazer duas. Porque a raposa vai fazer live e a gente vai ter que arrumar as coisas pra fazer a mudança. Chegou as caixas hoje. O que eu vou fazer amanhã? Eu vou trazer o, o Ghost Recon de manhã. Fazer uma live de, vou tentar fazer quatro horas de live de Ghost Recon... Tá bom? Se vocês quiserem, full. É, dependendo de como for, né? Vou ver com a raposinha se ela vai fazer o mesmo. A gente mete umas já quatro horas. Aí, depois disso, a gente não vai ter live na segunda, porque a gente vai estar se mudando. Torcer para chegar na segunda-feira a internet. Para na terça já ter live. Beleza? Se não chegar na segunda-feira, a internet, só vai chegar na terça. Aí. Só terça. Quer dizer, se não chegar na segunda, vai chegar na terça. Já vai estar com a mesa arrumada. Na terça a gente faz live de qualquer forma. Tá bom? Então, domingo, que a gente vai tá, estar... Domingo? Tá arrumando negócio? Não, só na segunda que a gente não vai ter live. Beleza? E torcer pra na terça já ter internet, tá bom? Já fez sorteio, Guerreiro? Então, cara, comentei lá no grupo de apoiadores. Dá uma participação. Participa lá, Silvano, no grupo de apoiadores, mano. Que eu lá converso com vocês, falo com vocês direitinho. É, o, a questão do grupo de apoiadores... O, as assinaturas, elas estão bugadas. O que acontece? Ela... Eu não consigo acessar quem é apoiador e quem não é. Entendeu? Tipo, vejo você com selo aqui. Se eu postar uma parada pros apoiadores, 50 visualizam. 60, no máximo. Não vai para todo mundo, ninguém recebe notificação. Então, não tem como saber quem tá apoiando sem essa lista. Entendeu? eu não posso fazer sorteio a cegas. Porque pessoas perdem a oportunidade de, de, de ganhar. É, pessoas participam sem estar tá participando. O mais improvável é isso. Eu não quero... Sortear para uma pessoa que não, não apoia no momento, entendeu? E muito menos deixar alguém que apoia de fora Essa lista aqui vai me dar tudo isso Então o que eu fiz? Eu adiei por enquanto Se prorrogar muito essa, essa lista, esse painel, né? Tá bugado? Se prorrogar demais, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que cancelar pra gente não acumular sorteio E a gente faz o próximo, tá ligado? Porque infelizmente é... não depende de mim Beleza? Vitor Hugo, tamo junto, meu brabo Hoje vai fazer live? Sim, vou fazer live à noite, gosto e conta, tá bom, Miguelzão? GG? Então, meus apoiadores, eu peço até Perdão aí, por qualquer coisa Não é só comigo, tá? Não é só comigo, é com Mais gente também, não sei se todos estão Assim, eu também não procurei saber Mas eu e a Raposa, a gente tá assim, então pra mim É o Facebook todo, entendeu? O Aleva O nosso lote, né? De páginas, tá bom? Então vamos ficar na torcida, tá bom? E mais alguma coisa? Perguntem aí, cara. Eu, lembrando, live hoje à noite às 9h30, nove, 10 nove, horas, tá? É mais certo 10 horas, porque eu curti demais começar a live às 10. Vocês estão ligados, né? Então, a, no a de manhã, amanhã eu vou fazer Ghost também e aí só live na terça-feira, beleza? Show de bolas. Exclamação Notify, manda aí no chat. Exclamação Notify, GG. Tá no bug, droga, espero que eu volte logo. Sim, mano. Tá bugadinho, mas.. De qualquer forma, vamos tentar correr atrás, né? Pra fazer a ah, boa... Gente, me perdoa também a minha dubada no, no final... No, naquela parte do carro lá, velho Como eu disse pra vocês... Eu tava enxergando uma coisa... Eu tava fazendo uma coisa... E o jogo já tava adiante... Então... Geralmente eu jogo já pensando no, no, no que pode acontecer... Adiante... Entendeu? Eu jogo fazendo coisa e, e o jogo tá lá na, e atrás... O jogo tá atrás e eu tô aqui... Quando acontece de o um jogo ficar na frente As ações do jogo ficarem na frente E eu pensando aqui atrás Eu me perco todinho Então se eu nobei É porque eu não dormi direito E eu tô com a cabeça a milhões Tá bom? Mas espero ter trago uma boa gameplay pra vocês Principalmente no parkour que eu me amarro Me amarro Por mim nem tinha Troca de tiro nesse jogo Era só parkour <risos> Tá zoando, eu gosto de troca de tiro também vocês vão, até me... Vocês vão até estranhar né, Eu falar isso Por minutinha troca de tiro Me amar Mas o parkour é muito top Valeu, Timão Fiquem com Deus, cara Tamo junto Um beijo no coração E até mais tarde, viu? Fui Tamo junto